Bem-vindos a mais um vídeo. Como que você tá, meu amigo, minha amiga? Eu espero que você esteja bem. Eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso. Vamos lá, mano. Eu, de verdade, eu tô muito contente de ver você aqui em mais um vídeo comigo. Aí, acompanhando o canal, fazendo isso acontecer, realização de um sonho. E você participando disso, mano, é muito importante. Esse bagulho é muito da hora. Eu agradeço de coração. E eu quero também, mano, que você acompanha essa nova etapa, essa nova série que eu tô criando aqui. Que é do GTA. Se você viu aqui no título, mano... Começando do zero Sim, mano, a gente vai começar o golpe do zero de novo Com vários noobs, ou seja Eu tô no meio, lógico O Luiz, mano, que tá me ajudando aí Já é humilhando um desse bagulho, desse jogo Já tá aí, ó, jogando desde quando ele tinha Desde quando ele... Nem sei quantos anos Luiz tem, mano é, Depois a gente vê sobre isso, beleza? Então é isso, mano Vamos lá, deixa o likezão maroto Se inscreve se você caiu de paraquedas Curte aí o vídeo, é nóis, valeu E até o próximo vídeo, meu amigo Vai lá, curte. vai lá, eu não vou te enrolar mais não, vai lá, vai lá, vai. pode ir, pode ir. Não sei, eu ainda não tô, eu nem tô lendo, eu acho que sim, tava limpando o óculos, e aí? Caraca, a missão mais difícil que eu já fiz, limpar o óculos. É, é, tá. é que eu te disse? a gente veio pegar a informação, aí depois dessa vai roubar o Kuruma. Ih, caramba, eu tenho que fazer as paradinhas aqui, o hacker falou pra mim desviar aqui os sistemas. Beleza, completei um circuito, primeira chave desbloqueada. Você tem que fazer três se não me engano Aham, uhum. eu tô E eu vou fazer o mais difícil aqui, hein Mano, hack, você tá ligado que hack é só os inteligentes, né Eu vou fazer a parte mais difícil aqui Eu tô, tô numa dificuldade imensa, mas eu vou conseguir Ele falou pra eu hackear o sistema Vou fazer o desenho da cruz Boa, eu acho que eu consegui Circuito completo já pula a ponte aqui, já cai lá do outro lado. Já capota o veículo. E esse maluco aí esperando nós. Mano, esse cara mancando é engraçado, velho. Parece que ele tá cagado. Ah, o Lester fala? É. Nossa, eu pensei que era um... Eu juro que eu achava que era um cara, é uma mina, velho. Vamos ver eles conversando aqui. Você nunca fez a missão, né, do modo história? Então... Já, já, já fiz. Só que eu não lembrava, faz muito tempo, né? Não, do modo história, tá não, modo História não. O Lester, ele é moça, fala porque ele é... ele manca. Por quê? Ele levou um tiro numa... um plano que ele tava fazendo. Vixe, loucão. Também, mas a cara de louco que ele tem. o cara mandando drift de... captiva. Só não bate o carro, né? Não, batendo não bate não. Só não bate o carro, né? Meu Deus do céu! Quase, Luiz, quase. Conquistamos uma conquista. Golpe number one concluído. Eu ganhei ouro por quê? Só porque eu fui... Cara chato, mano. Nada a ver. Level seven. Porra, esse cara só dá mancada com a gente, hein, mano. Hum, dar o zoom. Arranja o carro de fuga para o serviço olhar. Você pôs... Você saiu do golpe? Hum, entendi. O mapa do GTA, velho, mó da hora, né? Grandão. Sei ah. lá. lá. Ah serviço da fleca. Curo. Pode ser um Fusca? Eu tenho muita coisa pra fazer mesmo, né? Só escolher o um carro. Só tem um. Tipo, como se eu tivesse opção pra caramba. Eu vou nesse, que aqui parece ser mais seguro. Parece até que você gosta de... Ai, eu errado! Putz grilo, velho! Apertei o botão errado, mano. Não acredito, mano. Eu ia apertar os, o V, mano. Apertei. Putz grilo, velho. Putz grilo, mano. E eu ainda tô sem cinto ainda, viu? Passa porta logo do seu lado, da porta -zinha. Danada, os caras aqui é. Mano, pau mandado. Colocar a máscara da equipe, que é very important. <risos> ah não, velho. O cara dali. Dele... O cara dali não apareceu pra mim, mano. Como assim? Pra mim apareceu que só tinha um cara, velho. Ainda bem que essas não vale, né? Ainda bem que essa não vale. Aperta. up. Não foi. aperta enter, enter, não. Eu não apertei. Eu não apertei. Não apertei nada, na verdade. Ó, deixa eu te dar uma arma. Caramba. Não, tem uma arma boa até. Eu tenho a cano cerrado aqui, do Brasil. Ué, você jogou a arma mesmo ou não? Onde são agora? Ué, eu... Calma aí. Eu tô aqui tentando trocar o fusível... O fusível, ó. O fuzil por outra. É Uma... tab. o tab. Tá, beleza. Vamos aí, então. Beep, beep. O seu tá no tiro automático? Ah, é... como assim? Ou livre? Travar. Pra travar a mira? É. Nossa, o meu tá... Porque o meu não Ali. tá assim, não. O seu botão de pegar cover, não... ele não tá no control? É, que. O que que tá Entra no carro, entra no carro, entra no carro, fodeu, fodeu, vai espanar pra caralho agora. Entra no carro, Bruno. Não, no meu, mano, no preto aqui, ó. Ué, esse aqui não é seu? Não, esse preto aqui, ó. E o seu vai ficar aí? Pera aí, Luiz, para, para, para, para, fica parado. Calma aí, rapidão. Pronto, pode ir, pode ir. Não, não, para em frente à rua lá é melhor, que eu quero tirar uma print. Quero tirar uma print frente em do prédio, que vai ficar legal. Vai. Uh, e deixa eu ver. Print screen. Bora, pronto. Mas, na verdade, não dá tirar de... acelerar, Eita bicho, eu dei logo um tapa no mic... microfone. Um né? Ah, um né no um Nossa, mortal, 2-1. Um. caiu, explodiu. Sorte que a gente não precisa desse carro pra nada. Beleza, agora o carro vai ficar novo. <risos> o carro todo lascado, cheio de sangue. Ah, oito. Oh, Ó, já vai aprendendo né, aí o que você vai ter que fazer. Porque você vai ter que fazer este e o moleque vai... Você vai ter que ajudar o um moleque a fazer essa missão. Então, aí você vai comprar o Kuruma depois dessa missão porque ele vai estar mais barato pra você, entendeu? Ah, sim. Eu não fumo, tá? Não fumo com ele, não. Entendi. Então quer dizer que o senhor é um fumante. Hum.